Falta do aço, vocês já estão a ver que se está aqui o joca está a turbina, está a sempre turbina. Aqui é uma também, olha aqui. Já é um, a medida acima. Exato. diga, tu estás a pedir dinheiro, mas depois não justificas. Pois sim, então pedir é fácil, mas, não é? então vou, vou mandando. <risos> Olha, agora fiz isto, agora fiz aquilo, pá. Se calhar aconselhava a meter a a meter aquilo, pá, vou mandando para as pessoas, vê. Só posso? Então... Top, não há, nada como... não há nada como um carrinho velho quinta, é, sai bem eu tenho Bem malta, para quem ficou até ao fim, vamos só puxar aqui um puxozinho parado ou a andar? Ah, pode ser parado. parado. sim, mas eu não... Só só um, um cheirinho para a gente ver como é que era. Uh. Desengatado. Ficou a ficou, ficou, ficou meio. Mas é ali a primeira. Ai, não, não, não, não, não. Ali se... Ficou a meio. Ficou a meio, mas ficou a meio. Fico, fiquei a segunda e meia. Dei, deixei a segunda e meia. Mas vai malta. Acontece se fosse outro gajo cortava faz e não podia parto. no vídeo. Eu ponho, não faz mal. Faz parte. Faz parte. Fez segunda e meia. Também conta. Eraias. Também conta. Eraia da caixa. Fiquem bem. Grande abraço. Assim está feito, gajo! <laughs>